Seja a função custo diário, ou seja, CX, em reais dessa mesma empresa, dada por CX igual a 250X menos 10 mil. O número de consultorias que precisariam ser realizadas por dia para que fosse obtido um lucro diário, Lx, definido como Lx igual a Rx menos Cx, de R$ reais é igual... Então, vamos lá, pessoal. primeira coisa que a gente tem que fazer nesse probleminha é encontrar a função Lx, a função do lucro. Como é que a gente vai encontrar essa função do lucro? Já deu ali a lei de formação. Vai ser o R menos o C. Qual é a função R? Ó, 750x. Menos a função C. Ó. 250x mais 10 mil. Tranquilão. Tranquilão. Então, Lx vai ser igual... Faz a continha. 750 X menos... 250 menos 10.000. Aí, qual é a jogada? Fazendo ali o cálculo, eu encontro a minha função do lucro. 750 menos 250 vai dar 500. Vai ficar 500 X menos... 10 mil. Agora vamos entender a questão. O que, que ele está perguntando? Para ele ter um lucro de 5 mil reais, qual o número de consultorias necessárias? A ideia é essa, ó. Vamos lá, Eu já vou jogar aqui na função, tá? Para ele ter um lucro, pergunta é essa. Para ele ter um lucro de 5 mil reais.. Quantas consultorias seriam necessárias? Então, função rima com substituição. Quando eu colocar o 5 mil no lugar do lucro, consequentemente, resolvendo a equação, eu encontro o número de consultorias. Aí, irmão, é correr para o abraço. Zero trauma, já está tudo ali bonitinho. Vai ficar 5 mil... Deixa eu ver se cortou. Não vai ficar 5.000 igual a 500x menos 10.000. Deixa eu sair agora que vai acabar cortando. Letra de um lado, número do outro. Ó, cabeça de gelo: ó, zero trauma, zero estresse. Ó, tudo lindo. 15.000. É igual a 500X. Facão, né? Pou, pô pô pou, pou, pou. Pou, Enxugando a bagunça, ficaríamos com 150 igual a 5X. Então, X vai ser igual a 150 dividido por 5. X igual a 30. Então, para ele ter um lucro de 5 mil reais, ele precisa ter 30